Você tem que se preparar para o futuro. Agora, quando eu falo se preparar para o futuro, eu não estou só dizendo que você tem que ter já, estar preparado para a indústria 4.0, ou revolução 4.0, ou eu estou falando de inteligência artificial, machine learning, internet das coisas. Uma hora ou outra você vai ter que deparar com isso, se é que você já não está se deparando com isso. Mas o importante é o seguinte, dentro do teu negócio, dentro da, do, da tua empresa, dentro da tua indústria, existem uh, coisas simples que você pode estar tá fazendo, em que você não precisa de inteligência artificial, nem machine learning, em que essas coisas simples, você, se você souber aplicá-las de uma forma correta e direito, elas podem trazer benefícios para você. Esses benefícios podem ser a curto, médio e longo prazo. Tudo vai depender das técnicas que você vai aplicar e de como que você vai aplicar e quais são as pessoas envolvidas dentro desse processo que você vai precisar que te ajudem a, a implementar essas ideias. Mas lembre-se, existem coisas que são bem simples e que realmente podem te ajudar. Quando eu falo em curto prazo, algumas técnicas, ou como às vezes o pessoal gosta de dizer, algumas ferramentas, você pode já começar a ter resultados em pouquíssimos dias. Isso aí é fato. Eu vou mostrar mais pra frente alguns exemplos. Agora, outras técnicas ou outras ferramentas, essas é, só vão poder surtir alguns efeitos a médio e longo prazo. Então você vai precisar ter um pouquinho mais de paciência. Mas vamos pensar no momento agora, como que você consegue fazer é, coisas mais simples para obter as melhorias que você precisa dentro, de repente, de, do teu negócio, dentro do teu processo, dentro da sua pequena indústria, a curto prazo. Ok? Então vamos ver os próximos vídeos.